E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vou estar tá trazendo aqui mais um tutorial, beleza? E mano, hoje eu vou estar tá ensinando a vocês a como tá instalando aplicativos ou jogos fora da Google Play Store, beleza? Bom. Quando você instala qualquer jogo ou talvez aplicativo no site, você vai instalar, aí aparece normalmente. Ativa as fontes desconhecidas, mas quando você vai lá instalar, aparece cancelar e instalar. Mas o botão instalar não funciona, beleza? Só funciona cancelar. Hoje eu vou estar tá ensinando a vocês a como resolver este problema, beleza? Bom, vocês vão estar tá precisando apenas do seu é, aplicativo ou jogo, beleza? Eu estou entrando aqui, eu vou estar tá pegando qualquer aplicativo. Lá, vou pegar esse aqui, ó, câmera de papel Configurações Aí aqui, ó, ativar fonte de conhecida Ok Pronto, aí vocês estão vendo aqui ó. Tá, ele, ele terá acesso a não sei o que, não sei o que e tal Aparece, cancelar, instalar, não vai, beleza? O processo que vocês vão estar tá fazendo é muito simples Basta você é bloquear a tela, beleza? Não tem onde que você aperta é para Desligar o telefone Mas não é desligar, tá ligado? É só apertar Que aí ele vai apagar Eu não sei se quando eu apertar aqui vai parar de gravar, beleza? Mas aí você faz esse processo Depois liga Depois é desbloqueia Ou só passou o dedo, sei lá E você vai e aperta aqui instalar Que vai estar tá funcionando normalmente Aí vai estar tá instalando e tá pronto, beleza? Eu vou tá fazendo aqui para ver se funciona, beleza? Eu vou tá é, apagando aqui Liga Tá aqui, aqui E pronto, lá, está lá, já está instalando, beleza? Normalmente, o negócio está funcionando normalmente, beleza? Eu pesquisei e não encontrei, não encontrei nada. Eu encontrei algo um negócio de que estava dando um erro e tal, mas não encontrei de, de entrar na opção instalar. Beleza? Mas então é isso, o vídeo é esse, dê seu like, compartilha com seus amigos e a nós tá? Está...